Olá meus amigos do canal Abrindo Case, hoje eu quero compartilhar com vocês dicas sobre esse estabilizador, esse estabilizador virou febre, é o gimbal de três eixos da linha Worldview. Pois é meus amigos, esse gimbal aqui é o sonho de consumo de muitos colegas meus, era o meu sonho de consumo também, porque eu queria conhecer esse equipamento, queria ver a funcionalidade dele ver se ele atende os requisitos, eu gosto muito de estabilizadores, tá? E quando eu vi essa proposta desse equipamento, eu achei super interessante, eu falei assim, poxa, eu quero conferir. E eu testei ele e quero trazer as manhas desse equipamento para vocês. E eu já tinha visto alguns vídeos feitos com esse equipamento usando a A6300 da Sony, só que eu quero testar esse equipamento com a 7S. Então agora vamos conferir o que vem dentro dessa maleta. É bastante coisa. Bom, agora o nosso gimbal está montado e com bateria. Vamos conferir os três eixos e a sua movimentação. Eixo 1 um é o eixo onde nós... Fixamos a câmera e esse eixo, após o seu balanceamento, ele nos permite fazer uma rotação de 360 graus na tilt. O eixo 2 é esse eixo aqui. Esse eixo ele nos permite fazer a torção do ângulo, tá, e a rotação dessa torção em 360 graus, tá, seria esse movimento aqui. A câmera está nesse ângulo, a câmera estaria aqui e ele faria essa torção, esse giro frontal. E esse é o terceiro eixo, que nos permite fazer a rotação em 360 graus na pan. Aqui abaixo nós temos a haste de apoio e logo acima o joystick analógico que nos permite fazer a movimentação desses eixos. E agora vou utilizar esse parafuso para fixar a câmera no gimbal e em seguida farei o balanceamento do equipamento. E uma coisa bem legal nesse kit é que nós temos um apoio para a lente onde nós podemos fixá-lo à frente da base de encaixe da câmera. Nesse caso eu vou utilizar uma 7S 2 com metabones, uma 50 milímetros. Eu vou fazer o teste sem essa trava e vou verificar se há necessidade dessa trava. E para a fixação da 7S no gimbal, eu selecionei a linha central da base. Vou fazer... o ajuste da câmera. Estou fazendo a fixação da câmera, vou conferir o alinhamento dela, tá? Eu gosto sempre de conferir se o equipamento aparentemente está alinhado, tá? A gente pega um trabalho de linhas para poder... isso é visual, tá? E aí a câmera está fixada. A câmera, o gimbal está totalmente solto, todos os motores, tá? E também desbalanceado. Então nesse caso a gente vai iniciar o balanceamento pelo motor 1. Tá? Nesse balanceamento nós temos uma trava que nos permite fazer o avanço ou retrocesso por escala dessa haste, ok? Então aqui eu vou fazer um ajustezinho, vou travar e vou ver se a lente para certinha para cima sem que a câmera faça esse movimento de descer ou de cair para trás, tá? Então aqui nós podemos conferir que eu estou segurando pela haste e a lente está certinha com o ângulo para cima. No eixo 2 nós temos que fazer a compensação desse peso na horizontal. Então nós podemos manter a lente para cima e aqui nós temos a escala de ajuste onde que nós vamos medindo se cede ou não aí nós continuamos avançando um pouquinho até chegar no pleno equilíbrio aqui das duas laterais, ok? Chegamos, vou fazer o travamento, vocês podem ver que ó, tá livre, né? Então, nós temos esse eixo 2 balanceado. Feito o balanceamento do eixo 1 um e do eixo 2, agora é necessário fazer o balanceamento do eixo 3. O eixo 3 nos permite fazer uma movimentação precisa em pan. Quando a rotação da pan, ela não gera um balanço de toda a estrutura, nós percebemos que esse eixo está balanceado. Mas caso... Esse eixo esteja desbalanceado quando nós fazemos o movimento dessa pan a câmera tende a cair então nesse caso nós vamos fazendo o recolhimento e fazendo um novo teste ela não está 100% precisa eu vou fazer mais um teste de ajuste e vou fazer uma rotação. Movimento suave e tranquilo. Cheguei no balanceamento do terceiro eixo. E agora, o um momento tão aguardado. Vou ligar o gimbal e saber do que ele é capaz. Seguramos pressionado aqui. Soltamos. Ganhou vida. Legal, vamos lá. Vou segurar aqui na haste, tá? Vou já trazer aqui frontal, ele já faz um movimentinho de pan pelo eixo 3, tá? Então, se eu virar a haste, ele suavemente vai corrigindo. Virei para direita, ele corrigiu, tá? Vou fazer um movimentinho mais hard aqui, tá? Para vocês verem o que ele é capaz. Movimentaçãozinha lateral. Ver que a câmera se mantém tranquila a tá? movimentação frontal de avanço nós não temos nenhum desequilíbrio vou vir aqui lateral para vocês verem essa movimentação super tranquilo então nós podemos trabalhar uma câmera bem baixa vem fazer uma correção né fazer uma panzinha brincar um pouquinho com essa história da vida nossas imagens com belos movimentos então isso é bem bacana tá vou colocar aqui o nosso equipamento e vou mostrar para vocês que aqui no joystick nós também controlamos a movimentação da nossa tilt tá então super bacana isso é bem legal e esse equipamento ainda dispõe de mais tecnologia associada, onde você pode baixar um app em seu celular para que você tenha uma controladora remota do seu gimbal. Essa conexão se dá através da tecnologia Bluetooth, onde pode ser ativada no seu gimbal, segurando o botão ON, vai ficar uma luz amarela piscante e depois vai ficar uma luz azul constantemente piscando, tá? Então o bluetooth está ativado, você ativa o bluetooth do seu celular, ativou o bluetooth no app, faz a conexão, automaticamente o aplicativo vai calcular o nível de bateria do nosso gimbal, eu vou ativar a opção controle e vou ter aqui acesso a fazer uma movimentação de pan no meu gimbal, fazer uma tilt ou uma torção de ângulo Tá? Então Tudo isso via app, onde você pode estar com um diretor e um set de gravação e ele fazer o manuseio desse app, controlando a imagem, né, a movimentação dos eixos desse equipamento e você está fazendo a movimentação é, e o deslocamento do equipamento para a cena. funciona super bem, uma movimentação muito boa, o equipamento funciona perfeitamente tanto via app quanto da forma analógica. O WorldView vocês estão de parabéns por tamanha tecnologia, por custo-benefício, por atender o nosso mercado de uma forma tão bacana. É para você que está aí vendo nosso vídeo, quer adquirir seu gimbal, é, super recomendo esse gimbal da linha Worldview, tá? É, o modelo dele é WV-ZY1107, tá? Chega lá na loja, vai lá tomar um café ou compra pelo site, tá? Vai lá no site Worldview ou vai direto lá na Ipiranga lá, conversa lá, toma um café com a Aninha, com a Gala, gente, boníssimo o pessoal lá. Fala que viu o nosso vídeo aí no Abrindo Case, mas antes disso também não esquece, vai lá dar um like, se inscreve no nosso canal. Tá? E agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens feitas com esse brinquedinho. Valeu, tchau!